Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Cláudia, eu sou a professora e tutora responsável pelo curso de Português Online do Centro Universal de Idiomas Pui. E hoje nós estamos aqui para dar a cada um de vocês a bem-vinda ao curso e também lembrá-los de alguns pontos que são necessários para que vocês tenham um super êxito no curso. Ok? Vamos rever alguns? Primeiro ponto, eu quero que vocês saibam que nenhum de vocês está sozinho. necessitarem precisarem para que o curso tenha um 100% de aproveitamento. O segundo ponto é sobre você. Para aprender o português de forma online, você precisa dedicar tempo, ter paciência e saber que você, como eu disse antes, não está sozinho. As dúvidas e consultas que aparecerem sobre o caminho, você tem o chat de Skype de 8 a 20 horas para perguntar. O mas não menos importante ponto é falar sobre a tutoria, a tutoria ela dá a você a oportunidade de trabalhar a sua habilidade oral, por isso que ela é importante, durante as tutorias a gente vai conversar, colocar em prática tudo aquilo que vocês devem aprendendo durante a semana, falar sobre a vida, as coisas que nos motivam, sobre o nosso trabalho, enfim, ter uma aprendizagem real e é significativo. Então, eu espero você lá na